Que filha da puta eu tô aqui dando induções no, no, no médium e você fica protegendo o seu set, é só porque ele é novo é só porque ele é novo <risos> na área você já tá puxando o saco normalmente quem chega depois diz que é mais poderoso é isso aí que você tá, né? quem chega depois é mais poderoso não, quem é, quem é nube precisa de configuração <risos> apropriada noob. você não pode fazer calorado essas coisas Proteção. O que é calorada? O que é isso? Calorada é o contrário, é quando você explora o, o fato do ser cênube para poder é, fazer chacota, para poder explorar a ignorância dele do ambiente onde ele está inserido no momento. Ah, é novo, né? Uma conduta natural sobre fatores típicos humanos, olha aí, que bosta, né? Ah, eu não acho que é típico não, acontece em alguns lugares, mas eu não acho isso normal, eu acho meio doente. É, o que é típico? Típico são características que compõem o caráter ante a tipicidade do indivíduo, a habilidade de perceber o que é típico ou atípico em um dado ambiente, sobre o tribo da lógica ou não. Normalmente a tipicidade é corrompida pelos fatores e representantes tribais de cada local, entende, ô, Juliana? Entendi Então existe uma imposição cultural Diante da, in, da institucionalidade Da antijuridicidade Ou culpabilidade de certos representantes Gostou aí? Esse aí Sim. trava a língua <risos> <risos> Mas, então parte do princípio desse princípio vulgado do Antio, de que o, o inocente, o ignorante, o que ainda não tem informações plenas sobre um certo ambiente, ele pode. É seu direito explorá-lo, explorar aquela ignorância, entendeu? Fazer chacota. É, né? vamos, vamos, vamos definir a culpabilidade para ficar mais fácil, tá bom? Tá bom. Culpabilidade é a habilidade do ser de atribuir culpa. Se sentir culpado é um fator, é um pilar da empatia, tá bom? Tá bom. Ponto. Quando nós, precariamente, de forma arcaica, não eximimos a culpa da vítima, não quer dizer que nós estamos atribuindo culpabilidade demasiada à vítima, mas de maneira empática nós vemos... Um, falhas no sistema a qual a vítima está inserida então uh, quando acontece uma atrocidade independente do nível ou da qualificação daquela situação nós não eximimos o ser de culpa pois haver culpa é um pilar da empatia e a culpa que o ser sente em viver em um ambiente idiota é parte do acolhimento que aquele ser sente é parte ah, do acolhimento que ele tem direito. Lembra lá no início do nosso trabalho que nós dissemos que é uma política de prioridade e nós. Ah, existe uma intervenção, bloqueio e. Ah, contato zero com o agressor e primeiro o cuidado da vítima? Sim. O cuidado para com a vítima é parte da responsabilização sistêmica e da culpabilidade que também é direcionada à vítima. Então existe uma ambiguidade junto à culpa que antes nós não tínhamos como abordar. Entende, ô, ô, ô, ô, ô Culpa não é ruim, culpa é culpa. Culpa não é bom, culpa é culpa. Entende? Essa parte, fala. eu entendo essa parte. Continue, por favor. Não, não concordo. Não, não entendi ainda, não. Desculpa, eu estou processando aqui. Tô processando. Tudo bem. Eu, eu não há acho... não, não, não culpa. Não há culpa. Não precisa de desculpa. Não, mas... É... Hum, deixa eu ver. Talvez sejam, um, os termos estejam desalinhados. Para isso eu vou tentar entender, alinhar os termos na minha caixinha aqui. Quando Sim, diretrizes. Eu... Quando eu escuto o uso do termo culpa da vítima, é porque um, há, um, há um padrão no sistema de, de se buscar razões para tornar a vítima culpada de uma vitimização que ela sofreu. É como se fosse uma, uma, um processo sistêmico de, de tentar isentar o... Perpetuador, per per perp olha só... O, o, o ator daquele... Teoria da, geral do delito. É, daquele o ser que, que cometeu a ação, que infringiu, que sobrepôs a vontade dele à vontade do outro ser que não consentiu com aquela ação, de forma consciente, informada e, e, e plena, e, e, e atribuir uma, uma culpa àquele outro ser na tentativa de se isentar de, de responsabilidade uma antijurídica. E, e isso né? isso isso é um programinha que rota em vários em vários pontos. Por exemplo, é o é o político dizendo que a culpa do ser pobre é culpa dele porque ele nasceu pobre, entende? Não é então, isso, da... isso é isso é parte do conceito cultural e da antijuricidade que eu disse no início. Lembra? Então é juridicamente culpável qualquer atitude antijurídica. Entende? Então nós temos uma ambiguidade do termo culpa. Entende? <risos> Imagina dois cenários. Um é real e tem culpa. Ele, ele é culpado. Ele é considerado culpado por suas atitudes uh, não naturais diante da naturalidade humana e nós temos outro cenário a vítima tá entendendo a vítima que diante do direito comum enquanto ser humano não deve e não precisa passar pelas experiências a qual ela foi submetida tá bem sim não houve consentimento consciente Ponto, exato nem com consentimento. Se a pessoa tem consentimento, mas está fazendo algo contra a sua humanidade, ela é doente. Precisa de tratamento. Isso. Mas então, sem mesmo, consentimento há é um delito, claro. Né? Ainda é pior, sim. Sem consentimento ou com consentimento. Se há o consentimento, mas a pessoa não tem capacidade psíquica, capacidade mental de agência, o consentimento é ignorado. É inválido, entendi, sim. Sim, então vamos levar em consideração o direito humano comum. Direito à paz de espírito, direito à serenidade, direito à vida plena, etc. Direito à segurança. Isso. Se o ser tem direito à segurança e aquele ato não é seguro, mesmo em consenso, ele precisa de suporte. Entende? Entendo. Ok. <risos> é delicado. Mas temos os dois cenários. Existe a culpa, no sentido pleno, do ato uh, culpável, do, do delito, do comportamento atípico, uh, de forma voluntária ou involuntária, do ser que fez algo ruim. Ponto. Ok? Ok. E existe a culpa, uh, em um sentido passivo, da própria vítima, onde... A culpabilidade dessa vítima traz condições dos quais ela ficou vulnerável àquela situação. Quando a gente, por uma dificuldade de linguagem, diz a o ser que é vítima também tem culpa, não é no sentido culpável, juridicamente falando, a atribuir uma, uma pena a quem fez o delito. Mas é no sentido de acolhimento, como você xingar a vizinha e depois sentir culpa pelo aquilo, entende? Ah, você quer dizer então a sensação de culpa. A vítima sente culpa por ter se colocado naquela situação. E ela precisa ser acolhida. Ela precisa, exato, e acolhida na sua inocência. Isso, porque antes nós não tocávamos no termo sentir, lembra? Sim. Porque nós não tínhamos estrutura para lidar com o sentir. Agora temos. Por que então, antes agora... não tinha? Porque antes não tinha ah, argumentos, não tinha ah, fichinhas. O sentir é uma capacidade interpretativa mental dos padrões do ambiente que dão sentido ao, fo ao foco. Justificam o foco. Esse é o sentir. Então, a justificativa do foco da vítima ter, tem um padrão que liga essa culpabilidade ao evento. Mas é uma culpa passiva. É uma culpa ah, não penal. Entende? Entendi. É um culpar-se. Exato. É uma autoestima que vem de valores sociais que estão horríveis, que estão errados que trazem culpa ao ser. Por exemplo, agora vamos justificar um, um, uma discussão antiga. Está lá o, o ser trabalhando, machista, ser homem, ser do sexo masculino, machista, doente, e passa na rua uma, um ser do sexo feminino, vestido de maneira chamativa, mas não atentando ao pudor social, ok? Não, assim, vestido da maneira que gosta, mas dentro das leis. Pode ser assim também, mas eu não falo isso. Não, <risos> tô Estou de sacanagem. <risos> eu estou vestido da que ele gosta. Não, ser chamativo e do jeito que gosta é basicamente a mesma coisa. Não, no chamativo, infelizmente, o, os outros seres atribuem naquele ser vestido da maneira que ele gosta, que ele se vestiu daquela maneira porque ele desejava que aquele outro ser fizesse alguma coisa com ele, entende? Não, mais um ou termino. queria, não, fizesse é outro termo, quisesse chamar a atenção. Muitas vezes não, muitas vezes o ser só está vestido do jeito que ele gosta. Eu sei, mas como que eu posso dizer? Cirurgicamente, minhas palavras são usadas e, cirurgicamente, <risos> geram um redemoinho, tá entendendo? É igual, Porra. por exemplo, o pavão é daquele jeito, <risos> talvez, para chamar a atenção da pavoa, mas não é necessariamente para chamar a sua atenção, entende? Mas a gente presta atenção nele. Mas ele quis chamar a atenção em algum nível. Ponto. Não precisa ser para chamar a atenção, é porque ele... gosta. Ou talvez ele eu só é daquele que é jeito, porque... ele tá com as plumas que ele veio configurado com elas e assim ele gosta. Também, eu sei que é, é até extremamente funcional o ser não ter, não ter culpa penal por ter nascido bunduda. Eu concordo com você. Só estou é, cirurgicamente colocando termos para você se revoltar e a gente Mas ter uma discussão sadia. Própria, o próprio julgamento do bunduda, <risos> quando o ser tá só com a bunda que Deus deu aquele ser, né? Então. Não, a bunduda é o contraste. Aí, <risos> como é bom ver os campos isso, se retorcerem. Que coisa aí, que olha bom. aí. Então é o seguinte, vamos voltar, por exemplo. Vamos voltar, por exemplo. Estava lá, em seu lugar, caminhando, Eu... feliz, sem culpa na rua, isso do jeito que está vai. lá o autor do delito, o pré-autor do delito, pois não foi cometido ainda, fazendo o seu trabalho e cuidando da rua, já que ele não estava fazendo direito seu trabalho, <risos> que não é cuidar da rua, tá bem? <risos> e aí está lá a coroa de ambos. Olha o outro nível aí. Oi, tá gostando, você, né? Estou gostando. Está lá a coroa vamos, de vamos. ambos. Isso. Vamos trazer uma pressuposição preconceituosa de ambos os seres no nosso cenário hipotético. Né? Tem que tomar cuidado. O ser que está ah, tendenciosamente pré destinado diante de seus sentidos de forma bugada, condicionado socialmente se posiciona a uma curva de probabilidades pautadas em fatores desta tipicidade de um ambiente doentio a qual ele se ambientou onde ele é propício a cometer um ato Criminoso. A coroa também tem fatores de tipicidade junto ao padrão comportamental do seu representante. Isso nos dois cenários, da vítima e do autor do ato criminoso. Estou parecendo uh, narrador de... de <risos> o Zé Brincalhão. Parecendo narrador de jornal sensacionalista. Não é não, Tigana? Por que Aí, o cenário da vítima também? Porque se a coroa dela fosse saudável, não a colocaria na situação? Não é nem na situação. Não haveria ressonância alguma entre a ideia do ato criminoso perante a vítima. Simplesmente ele olharia para aquela... Estamos assumindo no exemplo... Para aquela moça... E falar... Nossa, que moça bonita e ponto. Entende? Entende? Aquele sinal não se amplificaria... Para sustentar Isso. um ato. Isso. Então quando nós falamos... Que a vítima... Também tem culpabilidade... Não é uma culpa ativa. É uma culpa passiva de uma estrutura a qual ela está inserida, que é doentia e muitos outros níveis acima. Entende? Então, a o... culpabilidade é acima de tudo da coroa, então, porque... Tanto sou... da coroa, acima de tudo do ambiente e dos representantes do ambiente. Entendi. Então, a... em última instância, porque, literalmente ali tem dois seres despreparados, ignorantes, inocentes, interagindo, então. E todo um sistema despreparado... O maior ou o menor grau de peso, né? Mas, mas mas, todo um sistema despreparado, tentando dar suporte a uma coisa... É, é, nossa, chegou é uma empresa não administrada, onde fica tendo aquele monte de acidente de trabalho. Por isso você foi fazer aquele MBA lá, mano, entendeu? <risos> Puts, é, assim. por quê? Porque não há... Há culpabilidade em vários níveis que não havia estrutura para serem abordadas, tanto na vítima, que tem menor peso uh, penal, aliás, tem peso penal zero, mas há culpabilidade diante da empatia, ela vai ter o acolhimento. Há culpabilidade na coroa, que teve ressonância com isso, com crenças do tipo é karma, crenças do tipo... Ela vai passar por isso porque tem que aprender. É, não eu mais fazer vi nada. Exu, Exu dizendo que o, que o cavalo tinha que sofrer para aprender. Dá vontade de dar um peteleco, entendeu? É... <risos> no mínimo. Então, no mínimo. <risos> então, esses fatores que são considerados típicos, na verdade, são justificativas de um ambiente totalmente incoerente e por, por que não? Antijurídico, onde há uma ambiguidade da culpabilidade e uma justificativa de pequenos pontos, justificativa pontuais, para manter o ambiente desse jeito. Então, esses elementos subjetivos devem ser considerados adjetivos, adjetos ao cenário que traz culpabilidade em todos os níveis e são de extrema importância na definição de uma conduta lícita para ter contraste de uma conduta ilícita em todos os níveis, trazendo uma legislação coerente que traz ah, uma capacidade de diferenciação do que é lícito ou ilícito em paz de espírito tendo aí a culpabilidade ou um padrão uh, culposo aos seres que são responsáveis por isso que tinham habilidade de resposta mas se obsteram, se absteram né esse é o termo certo trazendo assim então finalmente um estado de direito o um estado de direito onde seria possível, diante da possibilidade que faz parte de todas as estruturas psíquicas, produzir um resultado de uma ação coerente em paz que iria trazer com isso tranquilidade e consequências ah, matematicamente estruturadas com resultado pleno sem qualquer tipo de contrapartida que usa como base diretrizes típicas de um ambiente culturalmente idiota. Então seriam um ser <risos> caminhando seguro num ambiente seguro num ordem sustentado. Exato. Então bem administrado. Tip... Exato. A tipicidade da falta de cuidado do agente e do agenciado a qualquer tipo de prática ou conduta produz como um resultado um padrão não desejado por ele. Porque na cabeça do agressor, olha, olha o nível da burrice da, do sistema e da incoerência do aparelho psíquico quando mal desenvolvido. Um, mal desenvolvido usando como contraste a paz de espírito. Na cabeça do agressor, nesse caso do nosso exemplo, assédio, a vítima gosta. Olha o nível. Igual o termo que você usou, chamativo. Ela saiu na rua assim para chamar atenção, justamente para chamar a atenção dele, entende? Esse, esse Eu sei. Doentio, é muito doentio a coisa. Tá vendo? Você já tá ligando os pontos em tempo real. Nem precisa ouvir de novo, Tileno. Aí, ó. <risos> ah. <risos> tá full time o negócio. É. Tá sensacional, hein? É, então, é, é. a prática do indivíduo em seu individualismo se fechando. Em um protecionismo, mascara um problema sistêmico. Entende, ô, ô, Tchuliana? E, que sim, que é esse programa do, do, do predador, que roda em vários níveis. Que isso é a uma culpa... atividade predatória, certo? Isso, a culpabilidade, ela não é nem boa nem ruim. Esse é o problema. Culpabilidade é uma habilidade da estrutura psíquica, aonde... Ah, o fato do ser estar numa posição de vítima, em alguns cenários, o exime do cuidado, o exime da, da, da precaução, o exime da informação, isso tá errado, entende? Como a assim, culpabilidade cara? da o vítima... O exime do cuidado, como assim? Não, mas não é a vítima que você cuida, sabe? tem direito à segurança, certo? Irrestrita... Eu estou dizendo que isso é errado. Então, o sistema que não olha a culpabilidade da vítima é um sistema que não dá o suporte à vítima. Isso, em alguns cenários, em alguns quadros, tá? É, é, é o que for perpetuado de maneira errônea, sistemicamente falando. A vítima recebe cuidado, informação, suporte, amparo. O agressor, contato zero com a vítima, recebe amparo, suporte, cuidado e. Eu falei algo que não falei no outro. Eu, tudo que eu falei para um, para o outro, mas não o eximindo da, do estado culposo de maneira ativa ah, em todas as esferas da, da, da penalidade comportamental como um meio de consequência para gerar. A consciência, um consequencialismo produtivo. Mas todas as coroas ali envolvidas também recebem orientação para que isso não mais ocorra, certo? Estamos trabalhando para isso. Que, como é que eu vou dizer? É, putz, é, é muito mal prioridade, Mas, prioridade. Uma empresa assim já tinha sido, teria sido fechada pelo, pelo departamento de segurança. Pública. Pelo Ministério Público, né? Mas o Ministério <risos> Público está é doente também. É, pois é. Você tá mas entendendo aí, o nível, Tchuliana? Eu tive um Ministério Público Galáctico lá, Sol Central. Tem muita coisa ali também que precisa resolver, mas vamos aí. Nossa senhora, tá tudo bugado. É, é Nós é o primo de longe. nós é... <risos> Eu já vi o primo rico, é o tranco rua, entendeu? Mas é melhor. É ruim, mas é melhor. É menos <risos> ruim. Menos ruim. Então, o descuido sistêmico diante do agente, que é objeto e representante de um campo maior, traz consigo uma teoria de delito também bulgada. Porque o delito é o crime contra a expressão humana. Todos os delitos desse planeta são crimes contra a expressão humana. Para isso nós precisamos desenvolver um mapa que descreva a estrutura do psiquismo humano para depois descrever os direitos dessa estrutura e aí sim contrastar com o comportamento inadequado do, dos campos ali, daqueles meios. Então, é... está dizendo a, a, a expressão humana de direito. Em paz. De direito. De direito direitos humanos, com deveres de administração e representação correspondentes. Sim, o Marabou disse que um termo muito sábio. Substancialmente, existe uma inobservância do cuidado e do princípio da confiança no cenário humano. Isso está errado. É importante trazer uma observação com relevância e substância lógica e racional para o cenário interativo humano. <risos> Entende, Juliana? Juliana Balls. Entendo. <risos> é, é difícil. E aí, então mas não fica... dá para se abster da, da, da, das... Oi? Então, e, e isso fundamenta, então, também a, a, o padrão de descuido. É, eu, eu chamo esse, esse departamento que a gente criou como departamento de reserva mental, onde o ser se reserva mentalmente e secretamente ah, de cumprir um contrato. Porque é um contrato social, enquanto ser humano que existe como ser humano, respeitar os direitos como ser humano. Independente da manifestação da sua própria vontade, doentia ou não. Exato. Então ali seria, um, num sistema bem administrado, haveria uma modulação de sinal ali, certo? Ele consegue exercer a vontade até um, Pode um, um, um certo ponto. É aqui. Você... É é, vamos usar um exemplo bem claro para todo mundo. Se você não está no Brasil, mas imagine que você está aqui. Se você não pagar o um imposto, a Polícia Federal não bate lá, a Receita Federal não bate na tua portinha lá para ver suas notas? Sim, espera-se que sim, se o sistema está funcionando. Então, é a mesma coisa. É, a, é o mesmo princípio que está sendo empregado aqui. Mas, no, no exemplo do imposto, não sei se ficou comum, não sei se a, a analogia funciona, que a gente tem que pagar imposto para estar aqui nesse olho, assim como ser humano? Existe um padrão que é um postulado social, que é o direito humano. Se esse postulado não é respeitado, ele é imposto. Por uma estrutura que garante esses postulados diante da estrutura mental, racional e lógica. Entendi, por uma estrutura que garante, porque, entendi, se o ser realmente tem direitos humanos, existe uma estrutura maior que tem o dever de garantir esses direitos. É, mas não é com dinheiro, não é com imposto no sentido de contribuição para dar poder aos agentes de representação. Os agentes de representação já estão sobre poderes plenos e com isso não há falta e não há perpetuação da falta. A delegação da agência a um Estado de governar que depende da contribuição imposta dos colaboradores não tem colaboradores, tem um, escravos não democráticos e não conscientes. Uma coisa é o ser colaborar com o imposto, pois está ciente da estrutura comercial um, trabalhada, exercida naquele ambiente. Outra coisa é o ser se revoltar com isso, como ocorre no nosso humilde país. É importante ter a polícia que tem seus representantes fiscais, que fazem o fisco do comportamento adequado humano. <risos> é interessante, né é, Juliana? Interessante. O exemplo do imposto, eu não sei se eu gostei tanto. Seria mais como se fosse uma escola, onde não estão cumprindo, entendeu? Com, com as é, mas a gente eu Eu concordo. O de cuidado dos, dos seres ali estudando esse aí era da terceira conversa para frente <risos> <risos> é o plano o plano de negócio né temos temos um plano de negócio agressivo entendeu <risos> então, vou, vou, vou, vou vou ser paciente é o problema do do individualismo em um ambiente negligente é que as pessoas não entendem que suas vontades não estão sobre a vontade comum. Que sua vontade individual, como representante de si mesmo, em pleno estado do prazer, ela não é uma sobreposição ao, ao, à vontade comum. Pois todos desejam essa, essa harmonia. Todos desejam é, essa tranquilidade, essa expressão. Entende? Entende? Entendo, ela integra e compõe a vontade de comum, da qual ela faz parte. E aí, isso, aí a gente esbarra em outro problema. Os seres encaram as estruturas psíquicas, psionicas e os campos com um certo preconceito ativo a minimizar o nível de complexidade desses campos. Há uma projeção nos campos onde eles são simples e binários. Eles são binários, mas com a trialidade e a, o, o montante binário massivo que eles representam, <risos> eles se tornam bem complexos. Então, a sua liberdade desejante é garantida a nível de complexidade interativa e curvas de probabilidade pelo próprio sistema. Por exemplo, você... Exemplo banal, hipotético, superficial, não se apegue a isso. Tá, vem. <risos> uh, <risos> Imagina que você deseja entrar uh, pro clube de astronautas da Tesla, tá? Não, então, é, é, dos, é SpaceX, SpaceX. A Tesla não tem astronauta. SpaceX. Tudo bem, a mesma coisa, até o mesmo claro. bolso. Mas se eu chegar Calma lá pedindo um emprego de astronauta na Tesla, não tem. Tem lá na SpaceX. Mas aí, com a devida recepção e orientação, fala, olha, <risos> o bolso é o mesmo, não. mas você pode ir ah. nesse outro local, entendeu? <risos> olha como as palavras estão milimetricamente escolhidas. Olha aí. Até parece que a gente sabe as reações. Então vamos... <risos> vamos lá. Em, em, em um ambiente onde isso é seu direito constitucional de desejar, esse seu desejo, ele é sustentado e induzido por muitos seres. Quem não deseja uma anciã astronauta, não é não? Eba, sabedoria então, pura! Exatamente. Então... <risos> a ah, Qualquer tipo de receio enquanto ao preparo, condicionamento físico, não seria reprimido a nível individual, porque coletivamente seria sustentado isso. Então, é só para exemplificar é o nível de complexidade dos campos e, e para pedir às pessoas que não, os, o, não, sub, não, não haja uma subinterpretação, um subjulgamento do nível de complexidade dos campos. Entendi, Porque não é binário, karma, fiz, não fiz, fiz, não fiz, tenho agonia, ninguém me ama e ninguém me sustenta. Se você tem o desejo de fazer alguma coisa, há sustentação nos campos, mas os campos. Um, tem bugs, porra, é idiota a coisa, entende? Entendi. Então, através da autoanálise, você consegue naturalmente, sem nenhum estado doloso, a fazer ou ter uma ação consistente e um, trazer com critérios racionais uma acusação diante da omissão consciente ou não consciente que traz um, essas consequências danosas aos seres, porque há um dano moral aos seres que desejam algo em paz de espírito e tem agonia. Você já pensou desse jeito? Você já teve essa interpretação e uma teoria de acusação aos representantes que eu estou elaborando? Há um dano moral ao ser que deseja em paz de espírito, mas sustenta também subdesejos que trazem uma sensação de agonia acoplada e ao desejo. E isso. Isso. Num sistema que estivesse funcionando tranquilo, com o saneamento básico e, e, e tudo alinhadinho, não haveria como sustentar esses subdesejos ao mesmo tempo, certo? Eles seriam, digamos assim. Uh, Entende é como a se base isso fosse da acusação? Um arquivo, é como se isso fosse um arquivo corrompido. Entende a base da acusação? Entendo. Aí eu chegaria lá, meu embasamento é Deus. <risos> Me justifiquem a defesa. Entendo. É como se você estivesse tentando enviar um sinal num arquivozinho limpinho, com aquele sinal limpinho do desejo autêntico, do desejo em paz de espírito dele, e o sistema por... por, por ah, não sei. Programadores incompetentes, não sei. Mas o sistema acoplasse a esse arquivo um monte de bitzinho de, de, de, de, de subdesejos desejos que, que interferem com aquele sinal. E existe um sentido objetivo que sustenta a má-fé sistêmica. Existe uma má-fé sistêmica. É, isso é uma, é uma má-fé sistêmica, isso não precisa ser. É, histórico. mas se existe má-fé para com você e você não tem histórico para essa má-fé, existe um dano moral sim se existe você tem um ordenamento um direito, jurídico e se você tem um direito humano a um sistema bem administrado também existe uma uma, uma violação desse direito direito a não negligência não imprudência e a não imperícia é. né é. é verdade é verdade entendeu Independente do erro ser proposital ou não proposital, existe uma proposta que traz prejuízo material, moral e espiritual. Ex Exige-se uma indenização de padrões identificados ao dano, seja pessoal, moral ou espiritual. <risos> Nossa, se for computar os danos aí a nível planetário, tranquilo não é, é? É, dá muito dano. Dá muito dano, mas para quantificar valor diante da vida também é complicado. Você está comigo ou contra mim na minha ação? É, ô Tigano. <risos> Qual é a probabilidade de eu ganhar? Eu sou estou com você na sua Exatamente. Então, diante da ética e da congruência lógica diante da culpa como sentimento, eu atribuo culpa à vítima. Mas ela é ainda mais culpada por ser vulnerável à negligência, imprudência e imperícia de um sistema que não cuida dela. E ainda tem a incoerência de atribuir culpa à mesma como um sentimento natural. Ela é totalmente culpada por ser um ser inocente e que merece uma indenização cósmica por estar ali sofrendo por aquilo. Não, mas peraí. Agora, a, a sentença <risos> bagunçou, porque começou com ela é culpada. Quem é culpado não merece indenização. Ele é culpado. Quem, quem, quem é culpado, justamente... É, é, paga os danos. Eu sei, é simétrico a coisa. Lembra da culpa, como sentido ambíguo. Ela se sente culpada e tem uma culpa passiva. Eu a sentencio ao cuidado como direito humano. lembre essa culpa, que, é que, ela uma, é devida, Essa culpa que ela sente não lhe é devida, certo? Essa culpa que ela sente não lhe é devida. Isso aí é um... Nossa... Uma sobrecobrança, digamos assim. Exato. Eu a sentencio em receber todos os danos cósmicos. <risos> Ah, meu benzinho, lembre-se que a gente está manipulando os campos. Eu parece sei, bugado. Parece bugado. Eu sei, mas ela é culpada por ser vítima. E agora, removido o sentido ambíguo da culpa, nós substituímos o termo e trazemos uma vericabilidade subjetiva aos fatores variáveis e independentes do universo pessoal da pessoa e, com isso, dizemos claramente que ela não tem culpa pela culpa que passivamente sente e trazemos o cuidado adequado, pelo menos teórico, por enquanto, a todos os seres do cenário que nós estamos analisando. Pronto, está resolvido, já fiz a minha mágica. Mas Temos que... uma simulação... De, de interação Mas, e a nível das coroas o que, qual o direcionamento da coroa daquela vítima, vem, vem seres mais competentes ou eles são retreinados como é que tem um, tem um o princípio da culpabilidade também cai sobre a vítima e eles recebem os dados necessários para terem em suas bases as capacidades e responsabilidades para ter ações melhores Entende? Entendo. Lembra do, do quadrado e da estrelinha lá da escola iniciática? Lembro. Para cada vértice você tem 80 que sobe e 80 que desce, não é? Isso. Para cada escolha tem pelo menos 4 disponíveis que somam mais 4 vezes 4, isso foi explicado lá atrás. A nível de culpabilidade, negligência, imprudência e imperícia, esses 80 seres estão devendo, não é não? Sim, com certeza. Pelo menos devendo um retreinamento aí, uma recapacitação. Só que existia uma ambiguidade junto à culpa representativa. Então eu diria que esse nosso entendi. áudio. É, esse eu diria que esse nosso áudio. Uh, traz consigo o subtítulo de direito da culpa. Entendi, então quando vinha, digamos assim, a cobrança cósmica eles iam apontando até o vértice lá da vítima que era onde é. menos merecia ser apontado Isso Entendi Então agora nós temos um ordenamento jurídico onde a vítima tem direito à culpa e é sentenciada a indenização por ter culpa como agente representativo daquela atrocidade ante ao direito humano. Sim. Mesmo no papel de vítima. Olha o que você está concordando. <risos> Com a devida lógica faz sentido. Agora a gente pode trocar esse termo culpa por sorvete de flocos, porque a gente já, já fundamentou e já costurou a narrativa lógica então, quando ah, eu vou questionar a coroa porque ela fez parte dessa esse ato doentio sim. eu falo, não ela tem culpa, sim, ela tem vem aqui comigo agora, vem <risos> vou te dar uns peteleco <risos> não, não faço isso eu ensino com carinho dignidade com perícia e prudência e muito sustentação <risos> e agência o é. primeiro ensinamento é vem cá, vamos pedir outra coroa? vem cá comigo ah. seres incompetentes não dá para pedir outra coroa, tem, não há contingência mas a gente trata, e ensina com carinho todos querem aprender todos querem o melhor faz parte da, da, da experiência humana entende? <risos> entendo então, todos são lesados em algum nível. Todos. Existe uma lesão moral em todos os níveis. Então, a culpa, a ambiguidade da culpabilidade problematizava as sentenças e as estruturas de acusação com as devidas referências ao direito humano. Mas, Tranca, eu sei que todos são errados em algum nível, mas não dá para ficar não, apontando... Não errados, todos são lesados em lesados. algum nível. Mas não dá para apontar o dedo pro mais fraco, que tava agindo com muito menos dados do que os seres da coroa, com uma perspectiva muito mais ampla e supostamente mais preparo, mais profissionalismo... Não mais... dá e não se deve, por isso tem a política de prioridade. Entendi. Entende? Todos são lesados em algum nível, mas... Existe um ato doloso de não atribuir prioridade a quem está em maior sofrimento. Entende? Entendo. É basicamente isso. Ficamos com a Lua e o Mar, <risos> e o Sol e as estrelas. Isso. Ficou com alguma dúvida? Um... Não, eu acho que ficou. Eu acho que ficou claro. Eu acho que ficou bem. Então a partir e... de agora, quando alguém dizer, ah, tem que passar por isso mesmo, porque é disso disse disso. Aí você fala nada disso. <risos> Branca Falou. disse que o ser não tem que passar por nada. O que tem que ser passado a limpo são esses direitos idiotas que você está se baseando aí. Exato, exijo meus direitos. Eu tinha direito de não passar por isso, como ser Sim. cuidado num ambiente seguro. Então, então a incoerência e a inconsistência vem de uma estrutura sem representação, que é pautada na culpa e na ignorância representativa. Sustentando o dolo e a lesão sistêmica da moral e dos bons costumes. Olha aí. Então, Quais falou. são os bons costumes? Paz de espírito. Paz de espírito, <risos> amor, alegria, segurança. Nós não somos hipócritas, nós sabemos o nível da problemática e chegamos aqui, ainda ampliamos dizendo que a se a coroa é bugada. Gente, o intuito não é trazer pânico, mas o intuito é trazer clareza. Com clareza, você fala, olha a coroa, filha da puta, você tá me tirando, entendeu? Não, mas e quando eu esse discurso, então, de uma certa... tentando impor uma certa obrigatoriedade de experiências traumáticas que comprovadamente, comprovadamente não fazem bem ao ser humano, justamente por isso que ele fica traumatizado e se perpetua isso... Por, por séculos e séculos. Isso. Você pode falar... O Tranca mandou falar pau no seu cu. Pau no <risos> cu. Exatamente. Sem, sem lubrificante. Ah. É o seguinte. Outra coisa importante. Uh -huh. Toda a lei espiritual que vá contra qualquer ideia ou princípio lógico de interpretação da lei pautada na paz de espírito dos homens é fruto de imprudência, negligência e imperícia. Se chega um ser espiritualista e fala para você fazer algo que é contra qualquer lei dos homens, no sentido ah, de uma lei de proteção e cuidado, de uma lei que passa a paz de espírito, revi, reveja seu guia. Entendi. Você não está sendo representado. Eu não estou dizendo que todas as leis dos homens são inquestionáveis, porque a democracia e os poderes estão constantemente revisando e melhorando as mesmas. Mas se a lei dos homens passa segurança e paz de espírito, e tem algum dito cujo, pau no cu, que fica falando bosta para você fazer coisa diferente, reveja seus, seus, seus guias. Seja espiritual, seja espírito. Seja ah, mestre espiritual encarnado, sabe Deus o nome que vocês queiram dar. Mas tipo, tá entendendo? O que, um, que seria um exemplo disso? Não? Você foi lá, na, foi lá na, na porra da gira. Não pode falar porra da gira. Foi na gira. <risos> é, uma ah, aposta. Meu palavreado tão sábio, as pessoas ficam me recriminando. Isso é falta de respeito. então <risos> Você foi lá na gira... E veio lá o Exu, sei lá, Exu Sete Patinhas. Então, vai, vai, é bom falar um que não tenha, pra não passar, passar vergonha. Vai ver, tem. É, Exu, Exu. Exu Sete Patinhas manda você ficar casada com seu marido contra a sua vontade. Porque você tem uma missão espiritual. Entende, eu, Entendi. Aí você fala assim, pau no cu? Pau no cu de quem pensa assim, vou conversar com o tranca. Hum. E se o espírito vem encher o saco, você manda o espírito vir falar comigo. Pode falar, ó, oh, você mandou eu fazer isso aqui, e o tranca rua lá, daquele trabalho doido lá, que os caras falam difícil pra caralho. Que eu não entendo nada, só entendi a parte que me convém. <risos> <risos> Fiquei até o final só por Deus? <risos> Ah, ah. <risos> você, você vai conversar com ele Tá aqui, ó É Tranca Rua, Tranca Rua das Almas Lá do trabalho chamado Ciencial, pertencente ao templo Cacique Pena Branca, Exu Marabô, Que tem a escola iniciática Escola de Mistério Princípio religioso, filosófico Que se eu tivesse RG eu dava <risos> Entendi. Delega para os responsáveis. Delega para os responsáveis. E se você não está achando um responsável, procura um responsável ah, perto de você. Nesse caso, é eu, né? Entende, o, o, o, o Tidiana? Sim, entendi. Porque nós não temos contingente para mudar tudo de imediato, e seria traumático. Mas nós é pica e resolve o quanto dá. E o quanto tiver, nós vai resolver. Mas, para quem já não deseja estar nesse, nesse no sistema bugado, antigo, obsoleto, ele pode mudar isso imediatamente, a partir do momento que ele já não quer mais... Tá, tá. Não, só do fato de entender que ele tem direitos e não precisa ser uh, parte dessa perpetuação ilógica da dor, ele já não vibra mais nessas interações. Ainda mais agora com essa ideia direito da culpa, né? Gente. Você tem o um direito a não sentir culpa, você é culpado a receber a pena de ter suporte, entendeu? Entende? É ambíguo mesmo, mas é para ser piada, entendeu? Você é culpado e tá recebendo a pena de receber carinho, sustentação, Dados tá de uma maneira que você entenda, entende? Está condenado a ter suporte. Está condenado garante, a... Tentação, abundância, cuidado. É. é. E essa verdade se enquadra a todos, porque para alguns ainda isso é uma pena. Por quê? Tem gente doente para tudo, né, Tchugana? Hum. Hum. <risos> hum, fez bico agora. Hum. Hum. Alguma outra dúvida? Não, Frank, era isso. Vamos aí, então agora vamos de culpa consciente. <risos> Temos consciência da culpa e do estado de lesão em todos os níveis que os seres passam e em pleno exercício da agência vamos produzir resultados diferentes com decisões lógicas e racionais. Amém, Senhor Jesus Cristo. Não? Amém. E qualquer <risos> qualquer evidência do contrário chama os responsáveis. E se não aparecer nenhum responsável, chama nós que nós é tipo máfia, entendeu? <risos> Sim, chama o seu padrinho. Chama é, chama o padrinho. A gente vai colocar a cabeça do cavalo no colo lá do administrador. <risos> <Valeu>. <risos> Paz! Ah, cê outra